Mano, olha que casa da hora, velho. Academia. Ai meu Deus. Meu Deus, tem animatronic nessa casa, mano. Sério, cara, tá muito, mais muito calor hoje, na ovelhinha? Então, mano, até fiquei aqui na piscina um tempo, porque não dá pra aguentar esse calor, mano. Eu acho que até vou ir lá em cima, será que eu consigo pular daqui pra piscina, mano? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, subir aqui todo encharcado, mas eu vou conseguir fazer esse negócio. Tá, preciso vir aqui e aqui, né? Tá, vamos ver aqui se eu consigo descer aqui com calma. Uh, aqui, primeiro, boa E agora tá na hora de ver se eu consigo pular daqui até a piscina Então, vamos lá, 3, 2, 1 Ai, Caraca, mano, deu muito certo e é muito legal, mano Se eu conseguisse ir até o último telhado ia ser muito legal mesmo Mas, enfim, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece Eu sou o Gu E é o seguinte, galera Nesse vídeo, basicamente, eu vou estar tá fazendo um dia-a-dia -dia meu, né? Pra todo mundo ver como que é o meu dia-a-dia, -dia, galera Mas esse vídeo é totalmente diferente Porque, mano, a casa aqui do lado, velho Desse lado pra cá, foi vendida, mano E eu queria saber quem que é o novo morador dessa casa, galera Porque aqui, ó, antes não tinha essa caixa de correio Agora até a caixa de correio Também é algo que eu percebi, mano, que aqui, ó Dá pra ver algumas coisas aqui, ó Tipo, decorações, ó, uma cadeira ali, ó Tem uma cadeira, tem tudo, mano Eu vou tentar fazer um parkour aqui, mano Na árvore, boa Beleza, mano Eu vou fazer aqui também Ai, caramba Tá, galera, eu não sei de quem que é essa casa aqui, galera Mas tomara que não seja de alguém perigoso Aqui no Minecraft Ai, meu Deus Meu Deus Cara, tem uma rede aqui, velho Só Posso dormir à noite, tá? Tá, deixa eu ver aqui Tá, galera, não tem nada aqui Ó, isso tem é uma piscina bem da hora, ó A casa é muito baixa, mano, é isso? Parece que o teto tá caindo, mano Você é louco? Mas, galera Eles têm uma academia Ai, meu Deus ah! Meu Deus, tem animatronics nessa casa, mano Galera, eu acho que eu tenho que derrotar os animatronics Porque, senão, quando a família Voltar, mano, já era pra eles mano. Eles vão morrer pelos animatronics Tá, mano, cara tem tá uma academia Bem da hora aqui, ó depois me dá um socão lá Tem vários socos aqui nesse saco de pancada uh, Tá, mano Aqui tem uma mesa de sinuca Os tacos de sinuca Tá Tem alguns pesos, alguns no chão Galera, eu acho que Eu vou defender essa família aí, mano Porque hoje tem muita animatronic Tem um Dois adultos e uma criança Como é assim, rapaziada Sério assim? não era pra todo mundo? Mas, pera, galera. Vocês são os únicos que estão aqui? Será que eles são os novos moradores da casa? Mas galera, eu vou tentar lá falar com eles, mas eu acho que eu vou entrar pela frente, galera, porque eu não vou ser doido de falar entrando pela porta de trás deles, né? Tipo, eles vão ver que eu invadi a casa dele. Literalmente, eu invadi a casa dele. Né? Não era pra isso acontecer, mas eu caí da árvore, né? Tá, galera, deixa eu ir aqui. Mano, olha que casa da hora, velho. Essa daqui, tá, deixa eu vir pra cá. Uma caixa de correr aqui, não tem nada. O um cara vascul mexendo, né? Tá, deixa eu ver. Ó, tem uma sala bem da hora aqui. É uma casa bem da hora, né? Então, velho. Hum... Ai meu Deus. Tô com medo, galera. Tô com muito medo. Mano, é um Fred, um, bom, um Toy Bonnie e uma Toy Fox, mano. Nossa, tá, vamos falar com eles, galera. Opa, tudo bem? Ô, que isso? É invasor aqui, mano? É invasor, é invasor. Vamos, é invasor, pode matar ele. Não, não, não, não, não. pera, pera, pera. Eu não sou invasor, não, sou invasor, não. Eu sou. Só vim ver quem que é o novo morador da casa e tal. Tá, gordo? Não dá pra você bater na porta, não? Maluco. Ah, foi mal, pô, porque tava muito curioso. Ah, tá bom, eu sou o Freddy, ele é o meu filho, Toy Bonnie, e essa é a minha esposa, Toy Fox. Ah, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É, tudo bem. Tá, então é... Vocês são animatronic de verdade ou vocês estão fingindo? Ô, eu sou de verdade, ô, moleque. Tá... Tá gostando da nossa cara aí? Não, não, não. É... Só pra perguntar mesmo, porque... É... Eu sou muito fã de vocês e tal, né? Eu jogo... Jogo de vocês todos os dias, mano. Ah, é, legal, beleza. Mas é o seguinte, mano. Pode ir embora da minha casa já. É, tá bom, então, é Prazer, hein, tchau Tchau Ai, galera, meu Deus, sabe bem que ia dar muito ruim Eu falar com eles, mano Era bem melhor eu ter batido na porta, galera Mas, olha, é o seguinte Como que eles Mudaram pra cá, velho Se eles tinham que ficar na pizzaria, velho Isso é muito bizarro, mano Vamos lá, que tá aqui, mano Vai, meu Deus, ele me viu, galera Vamos, ovelhinha, vem, ovelhinha, vem aqui é belo, cara Vem Vamos Vamos nadar na piscina Maluco Mateu velho Tá, galera, mas tipo assim Esse é bem bizarro, mano Porque essa casa demorou muito pra ficar vendo Ficou, tipo, 3 anos aí se pá, mano Essa casa aí ficou à venda e ninguém comprava, mano E eu não sei o porquê As pessoas não compravam essa casa, galera Mas é o seguinte se você não é inscrito no canal, velho, se inscreve, porque eu vi nas estatísticas do meu canal que muita gente que não é inscrito no canal vê os vídeos, galera. Então, se você vê os vídeos e não é inscrito, por favor, mano, se inscreva pra gente bater a nossa meta de 300 inscritos aqui no canal, beleza? para ajudar que o canal crescer o mais rápido possível, eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem nessa conquista, galera. E clica aí no gostei se você gostou do vídeo. E não se esqueça, mano, compartilha esse vídeo aí. Na descrição vai ter outros vídeos relacionados a esse, então não percam, beleza? E no final da tela também vai ter um vídeo pra você assistir e maratonar aqui, galera. Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, falou-se, fui. Tchau! with the with the